Vamos ser um cara justo. Vamos ser um cara que quer ganhar a todo custo. Quem na vida se desconhece? Abner Augusto. aí Quem não conhece agora passa a conhecer e vocês vai se enfeitar. O nome é meu. Abner Augusto, Pedro Paulo, todos são foda. Cês esqueceu? O Mauro o Mateus. Todos eles, pai. Com o nome de velho, com as duas letras igual. Marcaram Carlos Daniel, meu parceiro, tá tirando. Um é cobrador e o outro canta muito mal. Aê!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 Pode ir embora, que é de ralo, mano. Eu não paro, sem maldade, pai. Eu faço a rima brava, você só repete, eu intercalo. Ha, ele intercala, mas é uma piada, mano. Rima vigésima, o cara rimou junto com junto. Além de ser em presença de palco, tem construção péssima. Você pede pro vice de linguagem. Esse cara aqui é feijão com arroz. Claro que o nome do Abner não é Johnny, porque o Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois. <risos> Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque eu marreto a mente do MC, sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? É para cima, ele vai jogar fumaça de volta. Ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Uou! Pode crer, pode tá? Já que você falou, então vou descer. Meu ah, é é mano na moral, sem não, cara.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 Oh, uh, oh, oh. Oh, oh, oh. Não, não, uh, oh, oh. cê não estudou porra nenhuma Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma uh, Sou uh. igual a você, sem maldade é sem caô Geral não estudou, mas é a rua que ensinou uh, Se fudeu, a rua ensinou Mas quem garante que tu aprendeu? Uh, uh, uh. A ah, é Rara, se aprendesse tu tava igual Gritando na minha cara uh, uh, uh, uh. Acabou trouxa Descara. Descara. Oh! <laughs>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 Terminar, pode ser aquele tá com asma? Pode ser do laboratório, sabe porque esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas superpoderosas, porque minha guima é o próprio elemento X. Ô, Ô, oh, o que é que há, ah, ele te atacou! Ah, você vai deixar. Ah, Eu acho muito ah, é engraçado. Você só era, sem maldade você faz uma rima, não, parceiro, você nunca prospera. Pra isso que você começou, no rimou na lá, pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão, parceiro, cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado, mas a sua opinião não quer dizer nada, porque você me acha fracassado, mas eu tô pagando as contadas da minha casa. <risos> eu apaguei nos comédia que é faixa de casa Você pensa que é bom, pensa que você abre as asas? Sabe por quê? Faço freestyle de fato E no detalhe é que você já era Você pulou para o povo, sem exceção quem é o MC da galera Ele é o MC da galera Alguém já me contou Sabe o que que é não contaram pra você? É que a temporada já mudou Essa aqui é a primeira da temporada, meu mano Tá batendo de frente, eu fico trem Então fica tranquilo, eu te amasso ontem Vou de amassar na semana que vem Se você for lá, se você ainda tiver aqui poder rimar Se você ainda tiver mente, se for inteligente E ainda conseguir confrontar você não faz rimas sem maldade Sabe por quê? Provisação Temporada muda, MCs muda Tudo muda, mas minha rima não ah! É verdade A sua rima não muda sem a fraude Até porque você tá mandando uma porra Da minha rima, rima dele do primeiro round Eu não falo, oh, não, tá porque não fecha com preto, meu mano Cheio de rima de apoio Não fecha com preto, mas porque é que você É fita, bigodinho de louco e uh, sabe é sabe por que eu posso? Só do todo zero Se sabe, é só do Sabe por que que eu faço freestyle E que eu mando bem Você gostou do cavanha, Você gostou do bigode Pinta os... Ah, cê não tem Olha pra minha cara e falou que eu não tenho um bigodinho Então você não viu nada Olha direito, caralho Olha esse babazinho